Conheça hoje o Men Caps, um suplemento alimentar 100% natural, aprovado pela Anvisa e sem contraindicações. Por possuir propriedades naturais como a maca peruana, conhecida no mundo todo como o azulzinho natural, combatendo a ejaculação precoce e a impotência. Com Libid Man Caps você terá ereções fortes e duradouras, aumentando por mais tempo a rigidez do pênis. Libid Man Caps é exatamente o que faltava para você aproveitar ao máximo suas noites de prazer e sem preocupação de ejacular bem antes da hora. Com Libid Man Caps você vai transformar sua vida sexual, aumentando a potência de suas ereções reduzindo a ejaculação precoce e até ganhando alguns centímetros. Libidman Caps. Você precisa tomar duas ou três cápsulas ao dia antes das refeições. Seus efeitos são vistos a partir de 30 dias variando seus resultados de pessoa para pessoa. Se você tomar Libid Man Caps todos os dias, garantimos que você vai notar ereções mais potentes e duradouras, mais apetite sexual, muito mais energia e autoestima. Faça como milhares de clientes, surpreenda as mulheres na hora H comprando agora o Libid Man Cap, Chegou a sua vez de ter mais potência, mais duração e mais tamanho agora. Faça agora mesmo o seu pedido e mude sua vida sexual.